Hoje eu vou gravar um vídeo um pouco diferente para vocês, na intenção de trazer temáticos e religiões diferentes. Por isso, eu trouxe uma amiga que pratica Goetia para falar um pouquinho como é o babado. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Hoje eu tô com uma amiga ó muito antiga minha, e eu decidi trazer ela aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre outras coisas, é, que não só o Ica, né? Existem muitos outros sistemas mágicos, existem muitas outras religiões que trabalham com magia e com criaturas mágicas, e que talvez você aí do outro lado não reba da existência, por isso eu trouxe minha amiga. E aí, Pracy? Oi gente, tudo bem? Bom, como ele disse, a gente se conhece aí há pelo menos uns dois mil anos e eu tenho um canal também de magia, espiritualidade, ayahuasca e eu conto como tá sendo a minha descoberta desde que eu deixei de ser evangélica, descobri, redescobri a magia, porque eu já tinha descoberto ela lá por meus 16 anos e aí redescobri a magia e falei, caramba, acho que é isso. E aí, tô nessa! Toda essa área mágica aí, descobrindo, me descobrindo, descobrindo a magia e compartilhando tudo isso com todo mundo. Bom, por que, que eu decidi trazer a Tracy para falar um pouquinho sobre Goetia? Porque é dos meus amigos mais próprios. trabalha mais com Goetia e ela é que fala mais abertamente sobre ela tem um caminho aí interessante para poder falar um pouquinho para a gente sobre o que é. Uh, então, a intenção desse vídeo, gente, não é convencer vocês de nada, de trocar do que vocês estão fazendo, de trazer informação de outros meios e outras coisas que existem para que vocês saibam, porque o mundo não é feito só de Wicca, tá bom? Então, uh, fala para mim, miga, o que, que é Goetia? Bom, Goetia é um sistema mágico, é, ele foi difundido com o nome de Salomão, mas é, há, né, boatos fortes aí de que não veio de Salomão e foi uma criação né, da igreja católica é, juntando uma galera tanto que toda todo a evocação dos espíritos é, é feita por é, comandos que você usa o nome de Deus então, tanto que falam que são demônios, por quê? Porque é sobre a, a visão cristã que a gente está falando e a visão de, cristã de tudo que não é né, de espírito santo e anjos são demônios, mas há também controvérsias, porque cada um fala, fala alguma coisa diferente. Então é, é jeans, é, enfim, tem várias formas que chamam. É, eu não encaro, porque muita gente fala, ah, mas eles são ruins e tal, e é isso que a igreja passa, porque, é, né, de novo, o que não é bom é ruim na igreja cristã, é, eu encaro como entidades neutras, densas, sim, mas sem essa coisa de bom e mal, que quando a gente entra na magia, a gente entende que isso é muito relativo, é, a gente para de fazer essa divisão né, de bom e mal que a igreja ensina pra gente. Eu digo isso porque eu vim da igreja evangélica, fui, fiz primeira comunhão quando era pequena, depois descobri a igreja evangélica, então eu tinha toda essa coisa na minha mente de ah, mas isso aí é do bem ou é do mal? E aí você dá uma quebrada em tudo isso quando você começa a estudar magia, né? E você precisa ser uma divindade, um deus específico, estar dentro de uma religião específica ou qualquer pessoa pode praticar a goetia sem ter necessidade de uma crença específica? Ela veio é, da galera cristã. Então, teoricamente, você tem que, se você está praticando a goetia de Salomão, você usa o poder de Deus para compelir os demônios. É, porém, existem vários tipos de goétia. Tem a goetia, goetia luciferiana, satanista, tem pés -por, Tem várias formas de você acessar essas entidades. Então, você não precisa é, ser de uma religião ou não ser de uma religião. Você está usando aquele sistema. Eu costumo dizer que, por exemplo, você quer fazer um arroz. Você vai pegar uma panela para fazer um arroz. Se você quiser fazer um café, você vai pegar uma cafeteira para fazer o café. É basicamente isso. Então, você não tem que ser nada. Você tem que pegar, ou você quer fazer Goetia, você vai pegar o sistema Goetia e vai usar. É. Aí eu até costumo é, brincar que, por exemplo, você quer falar com a Xuxa, mas o único jeito é pela Marlene Matos. Então, tipo, não importa se você gosta ou não da Marlene Matos, a única forma de falar com a, com a Xuxa é pela Marlene. Então, você vai lá, liga para Marlene, oi, eu, preciso, eu nem sei se elas estão... Né? trabalhando acho que não, mas enfim, é um exemplo que eu costumo dar para as pessoas entenderem como é que funciona, ah, mas eu não acredito em Deus, ah, mas eu, enfim, é, é um sistema pronto, então ele funciona dessa forma. E para você poder trabalhar dentro desse sistema, você precisa ser iniciado por alguém, você tem, alguém tem que te dar alguma chave, te dar algum símbolo, te dar alguma coisa que dê acesso, ou basta você ir achar em livro, achar alguém que pratica, como, como funcionaria isso? Não, não precisa. É, o ideal é que você leia e entenda bem o sistema que você quer praticar. É, eu costumo dizer, eu tentei bastante formas, né, é, antes de começar a realmente dar certo, e depois eu fui tentando simplificar, mas porque eu já entendia como funcionava. Então, assim, ah, mas e se eu tirar isso aqui? E aí eu fazia o teste, às vezes dava certo, às vezes não dava certo. E aí eu ia né, é, mudando, mas você não precisa é, fazer alguma coisa específica antes, nem nada disso, é o que o sistema te diz ele te dá um passo a passo né, os livros sobre Goethe eles já te dão um passo a passo de como fazer então você lendo esses livros entendendo como é que funciona você pode praticar é, eu vejo particularmente a Goethe como um sistema um pouco perigoso para quem está começando uh, tem que entender um pouco de magia, tem que entender um pouco de criaturas mágicas, tem entender sobre contratos mágicos, sobre pagar ou não pagar mágicos, como isso funciona. Então, para uma pessoa que está começando agora e quer aprender ou praticar Goetia, o que você recomenda fazer? Procurar alguém? Procurar alguma coisa? O que é seguro para essa pessoa dentro de um sistema que é seguro? Uh, encontrar informação para poder praticar Bom, em primeiro lugar, não mude nada se você não tem certeza do que você está fazendo, do porquê você está fazendo isso. Então, você vai pegar o passo a passo, ou você vai pegar um curso, eu mesma dou um curso falando da forma que eu faço, a forma que eu é, aprendi a fazer, modifiquei e deu certo para mim. É, mas você fazendo isso, não tem que dar ruim. Se você começar a tirar coisas aleatoriamente, colocar coisas aleatoriamente, não é um bom caminho. Se você nunca é, praticou magia, se você não entende magia, não é legal. Mas existe um passo a passo. E você fazendo aquele passo a passo, não dá ruim. Mas uma coisa que você falou é muito certa sobre os contratos: é, as pessoas que começam na magia. Ai, que legal, eu quero sucesso. Agora mesmo, eu acabei de responder um comentário é, no vídeo meu. Eu falei assim, ah, eu quero Goethe porque eu quero sucesso. O que, que é o sucesso? O sucesso pode ser você ser um puta jogador de futebol. O sucesso pode ser é, você conseguir casar com a mulher da tua vida. O sucesso pode ser você ter um cargo mais alto do, da empresa que você está. O sucesso pode ser conseguir um emprego que você não consegue há cinco anos. Então, o que é sucesso? Então, assim, o contrato mágico é muito importante. O pedido que você vai fazer, até porque é, se você faz um pedido errado, a magia encontra o caminho mais fácil para acontecer. E o exemplo que eu sempre dou, e que até é, eu vi que é mais comum do que eu imaginava, de sobre perder peso. Né? Ah, poxa, quero perder peso. Beleza. Aí você vai e sofre um acidente e perde uma perna. E aí? Você perdeu o peso. A perna, quanto pesa uma perna? Então, assim, você tem que ter muito cuidado. Quando está começando na magia, é, acho que mais importante até do que o sistema que você vai usar é você entender como você vai pedir o que você quer. A Goetia, ela é um sistema mágico onde a gente pode cobrar para ou não. E se sim, como confiar nesse curso? Como confiar na pessoa que está te ensinando? Olha, eu acho que é mais… O jeito mais fácil é você descobrir quem é a pessoa o que que ela faz o que que ela já fez porque é aquela coisa que também é, sempre se fala a pessoa está ensinando é, pacto para ser milionário e aí você a pessoa não é milionária entendeu tipo oi é, ver as referências da pessoa como é que tá a vida da pessoa porque a, a teoria é você vai aprender magia para você poder acertar algumas coisas que estão erradas na sua vida. Tipo, ai, puta, eu queria que isso acontecesse, queria demais. Então você dá aquela ajuda mágica para alguma coisa acontecer. E daí você vai fazer um curso com alguém que é duvidosa a, a vida, o que que ela tá vivendo, se ela ela tem prosperidade, prosperidade financeira, ela tem saúde, a família tá OK? Como é que é a vida dela? Então assim, é interessante você saber de onde tá vindo esse curso. Quem que tá te dando esse curso? É uma pessoa que, lógico, você não vai saber 100%, vai, vai ser um risco que você vai correr. Mas hoje com a internet é mais fácil você buscar sobre pessoas e saber de onde está vindo. Então, essa é, é uma forma interessante de você é, buscar um conteúdo que você possa confiar. Mas ainda assim, é um tiro no escuro, porque você não conhece. Também pode ser só a aparência. Então, a pessoa pode mostrar uma coisa e não ser, não sei, é, é legal procurar pessoas que você... É, quanto mais informações você puder, é, puder saber da pessoa, é, é interessante. E acho que a coisa mais importante também agora, para a gente poder elencar. Quais são os perigos e riscos de atingir Goetia? Bom, se você é, não seguir as regras, né, as, passo a passo pré-definido, que é pronto, o sistema já existe, é, você pode sim ter problemas com as entidades de elas começarem a te encher o saco. Então, por exemplo, mas aqui aconteceu porque eu esqueci um pagamento. Olha só, né? Você promete uma coisa, não cumpre e aí né, dá ruim. E aqui em casa, é uma das vezes que eu esqueci a gás, uma das vezes não, começou é, essa vez, e eu lembrei, meu, nunca mais na vida, isso foi assim, tranquilo. O que, que aconteceu? Eu esqueci um pagamento. Aconteceu a coisa, eu nem me toquei, nem me liguei. A coisa aconteceu, ah, que legal que a coisa aconteceu, beleza. Aí o que aconteceu? Nossa, eu falei, aconteceu 90 vezes, né? Mas ok. É, as coisas começaram a cair aqui em casa. Eu não via, eu só ouvia barulhos. Eu tava na, na sala, eu ouvia um barulho blum, caindo no quarto. Eu ia pro quarto olhar, nada tinha caído. Aí eu tava no quarto, ouvi algum barulho na cozinha. e nunca era perto de mim. Não era nada caindo físico, eu não sei o que, que era isso. E aí, dias depois, eu acho que foi uma semana, assim, aí eu falei, caramba, será que... Aí eu me toquei, assim, nossa, eu não paguei o que eu prometi, né? O negócio aconteceu... E, enfim, eu nunca, nunca fui além de, tipo, realmente não pagar, porque eu recebo muito relato de pessoas que, ai, mas é, eu tenho que pagar, mas e se eu não pagar? Sério que você quer descobrir o e se não pagar? Sabe, é uma troca, a entidade vai fazer uma coisa para você, faz o que você prometeu, entendeu? Então, é, poxa. Eu, particularmente, acho que o Goethe é um sistema meio complicado, eu não, não recomendaria Goethe para uma pessoa que tá começando agora, para pessoas que querem ir com muita podem acabar fazendo pedidos errados e acabar caindo do cavalo. Mas eu gostei muito, muito. É para o pessoal aqui do meu canal que gosta, que quer aprender, que quer entender um pouquinho mais. Muitos relatos sobre Goetia no canal da Preci. Com certeza. É, obrigada pelo convite, adorei estar aqui. E, assim, um, um recado que eu, que eu daria era, é, não necessariamente... Comece ou não comece por aqui. Existem milhões de sistemas, sistemas mágicos, você pode se encontrar em qualquer um deles, mas assim, desde que ele faça sentido para você. É, eu pratiquei o Ica uma época e eu não me encontrei na Wicca. E aí eu conheci Goethe e falei, ah, meu Deus! É, meu Deus, é até engraçado, mas enfim. É, é, é questão de você se encontrar. Eu acho que não tem forma errada de começar. É, o que, que faz sentido para você? Então você tem que se perguntar isso, ler. Você fala assim, nossa, isso não tem nada a ver comigo, sabe? Você começou a estudar e você falou, não, isso não rola, sabe? O que faz é, o coração bater mais forte, é isso aí. Com o Ica, que eu estudei bastante e tal, não era minha. E aí eu fui para Goethe e falei, aí, curti. Mas Goethe, assim, não é uma religião, não é um compromisso que você tenha e tudo mais. Então, é, eu não tenho religião hoje, eu sou uma estudante eterna, então... Eu gosto de tudo, tudo que aparece, eu estudo, coisa nova. Eu, Nossa, o que, que é isso? Vou, vou procurar. Então, o importante é você se sentir bem com o que você está fazendo e ter certeza que não está ferindo, sabe? A, a, o que você acha certo, o que, sabe, está dentro de você. Então, vai para o lugar que, que te faz feliz. Independente de ser, ah, é certo ou errado. Não, não tem isso. Tem o que, o que faz bem para você. E obrigada, obrigada. Agora eu é o convite. É, eu acho que isso é muito importante em todo, em todo e qualquer caminho mágico. Se você não é físico, se não faz sentido para você, pula fora, porque não é o seu lugar. A magia, ela faz as coisas acontecerem. mas tá por detrás de quem você é e do seu desejo. Se você tá dentro de um bem, pula fora, pula fora, não espera, não espera piorar. Muito obrigado mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever no canal, se você não é inscrito. Deixa o seu joinha, porque ele é muito importante e fortalece ainda mais a nossa energia. Põe seu comentário aqui embaixo, se você tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa mais sobre Goethe, segue o canal Tracy, vai conhecer lá o conteúdo dela. E é isso. Muito obrigado por mais esse encontro, que o sol ilumine todos vocês. Tchau!